Shalom! Hoje vamos falar sobre Jacó e Isaú, dois irmãos gêmeos, filho de Isaac, e o que é que eles representam em nossa vida neste processo espiritual. Jacó e Isaú representam a consciência mental e animal dentro de cada um de nós. Isaú, o homem peludo, tipifica o animal que vem primeiro em expressão na forma do corpo humano. Já a maior parte da família humana permite que essa consciência animal, tipificada por Isaú, governe suas vidas ou nossas vidas. Mas na linha e no processo do desenvolvimento humano, este homem da natureza adâmica, mente, que é a mente carnal, que é o Isaú, deve ser suplantado, deve ser trocado, deve ser removido, eh, por um tipo de homem superior Que é Jacó Jacó aqui representa uh, Cristo uh, A mentalidade da carne Representada por Isaú em nós Deve ser eh, suplantada Deve ser substituída pela mente Espiritual que é Cristo A palavra de Deus, o filho de Deus Cristo dentro de nós eh, A esperança da glória Que é representada aqui por Jacó O suplantador Ou seja, a mentalidade